Eu sou o Botão, nossa... Oi, eu sou o Botão e esse é o... Nossa senhora, parece que quando é para gravar não vai, né? Oi, eu, eu sou o botão. botão e esse, esse é, é o vídeo no canal do canal Botão do Excel. Bom dia pessoal, sou o Matheus, coordenador de Planejamento e Desenvolvimento da Usina Santa Fé. Queria mandar um abraço pro Botão do, do Excel e agradecer por ele ter me ensinado a concatenar a célula. Isso facilitou muito minha vida, muito meu dia a dia e meu trabalho. Parabéns, João, pelos 10k. Boa tarde, meu nome é Rafael Augusto Também conhecido como Vovoboy Assim como o João também é conhecido como Botão O Caio Trolo é conhecido como Cangote E o Bruce Wayne é conhecido como Batman Eu sou produtor de soja e milho aqui no estado do Mato Grosso E um grande fã do canal Botão do Excel no YouTube Um grande fã e um grande aluno Todos os dias, antes, durante e após vistoriar nossos talhões Eu sou obrigado a sentar na frente do computador Abrir o Excel e trabalhar E isso tem sido muito mais fácil, muito mais prazeroso muito mais rápido depois de, de assistir as aulas do Botão então Botão, eu gostaria de te parabenizar eu sou um desses 10 mil eu tenho certeza que esse número só vai aumentar parabéns, cara, você tem uma didática, você tem uma facilidade de passar pra frente de conhecimento que é fantástico, apesar que ainda cometam uns erros né João, você vê que eu ainda mesclo células eu prometo pra você que eu vou uma hora eu vou parar de fazer isso, tá bom? Valeu, um abraço do Vovoboy Além de exalqueano e boibobense Eu fico muito feliz de você ser meu amigo Cara, sinto muito orgulho dessa carreira sua Tutorando o Excel pra moçada beleza? Fala meu amigo João tudo bem? Cara, tô aqui pra dar os parabéns pelos 10 mil inscritos aí no canal Botão do Excel. Sabia desde o início que este canal ia ser um sucesso, eu não posso deixar de passar aqui e parabenizar por essa marca né? incrível aí que vocês atingiram, tanto você quanto a equipe do Persegg, vocês fazem um trabalho incrível aí. Eu sei que esse trabalho aí só tende a crescer, só tende a ir cada vez mais longe. né? Eu que fui um dos primeiros a acreditar o primeiro convidado a aparecer no canal de vocês aí. E eu fico muito feliz que você já tenha atingido essa marca de 10 mil inscritos. Espero aí que chegue logo os 50, 100 e 1 Milhão de inscritos, tá? Grande abraço aqui do seu amigo guru do Excel e quem sabe a gente não aparece aí no próximo vídeo. Valeu! Então, aqui quem fala é o professor Tibúrcio, <risos> que você, né, me apelidou carinhosamente. Bom, tô passando aqui pra desejar, né, aí, os parabéns pelos 10k. Meu! Você arrasou, né, como sempre aí, pela excelência do canal e por essa equipe também incrível e super competente aí, que também só arrasa sempre, tá certo? Parabéns mais uma vez, tamo junto e agora é rumo ao milhão, hein? Isso aí, tchau, tchau! Se um ano e meio atrás, quando a gente começou o canal, alguém pedisse, sei lá, para eu dar uma data pra esses 10 mil inscritos, eu acho que eu não falaria esse ano. Mas se acompanhando aí toda a trajetória do botão do Excel... Cara, esses 10 mil inscritos, eles surgem aí como um presente, como resultado, óbvio, né, de muito trabalho, mas como um presente, com uma admiração, com muita, muita alegria por aqui. Então, parabéns. Que esses inscritos sejam multiplicados, não só pelo número, mas que você consiga multiplicar todo o seu conhecimento, que você lida aí de uma forma ímpar com isso. E eu queria também agradecer, porque talvez o pessoal não imagine, mas por trás desse cara barbudo, que fala palavrão e faz piada, tem um cara de um coração gigante, um cara que aposta e que acredita na equipe que tem. Eu acho que isso, pra gente que tá do lado de cá, da câmera é sensacional, sabe? É sensacional poder trabalhar com alguém que acredita no seu trabalho. Então, muito obrigada por permitir que eu faça parte desse timaço que é o botão do Excel e parabéns pelos 10 mil inscritos. E aí, botão suave? Queria te parabenizar pelos 10 mil seguidores e dizer que toda vez que acaba o vídeo, você fica falando "Ai, esse vídeo ficou uma bosta, nossa, será que ficou bom? Ai, não gostei. Enfim, se você chegou até aqui, é porque seus vídeos são ótimos, seu conteúdo é muito bom, então desencana. E é isso, muito sucesso. Falou! Fala Botão! Oi! Olha, nós aqui, adivinhe por quê? Fomos convidados e estamos retribuindo o um favor. Parabéns pelos 10 mil inscritos Nos... no seu canal. É isso aí. Cara, parabéns mesmo! 10 mil inscritos é um número bem expressivo. A gente te conheceu pessoalmente, sabe do potencial de você e da sua equipe. Esse é só o primeiro passo para muitos e muitos passos que virão. E que equipe? E que você equipe? está de parabéns! Todos estão de parabéns! Isso e para evitar se você fica me zoando com a cabeça cachaça, eu tenho aqui uma pinga tradicional e a gente vai fazer um brinde aí pra você. E essa eu posso levar. Essa ele pode, vai. É isso, vai tá. ler. É isso aí, Botão. Que venha muito mais. Uh, essa é da boa. É. <risos> Tchau, Botão. Tchau. Olá, Parabéns pelos 10 mil inscritos assim, e... a ah, puxa, não sei o que eu falo. <risos> que ainda venham muitos chutes das meninas e muitos beijos nas meninas pela frente. Continua assim, que você vai longe e todo aquele blá blá blá de frase bonita e pronta. E que venham mais 10 mil inscritos e mais 10 mil, 10 mil, até conseguir a plaquinha, porque agora eu consegui a plaquinha. E é isso aí, eu não sei o que eu falo como bosta. <risos> Parabéns botão pelos 10 mil inscritos. Eu sei que esse é só o começo. Daqui a pouco já vem os 100 mil, 1 um milhão que seja. Mas o recado que eu queria deixar aqui é que é muito legal fazer parte de tudo isso. Eu queria parabenizar não só o botão pelo conteúdo excelente, totalmente único do YouTube sobre Excel, mas também a edição maravilhosa do Zerat, da Casey, toda a participação nas redes sociais do Ju e é produção. É muito legal. Uh, esses 10 mil é realmente só o começo. E essa merda não vai falar de bater mesmo. E é isso, eu desejo que o canal continue crescendo e eu vou pirar cada vez mais nas artes e nas miniaturas, pode ter certeza. E eu quero que apareça Zerati nesse vídeo, hein? Fala, botão! Parabéns, cara, pelos seus 10 mil inscritos no seu canal. E isso era uma coisa que a gente já sabia, né, cara, que você ia conseguir. Então, a gente passando aqui só pra parabenizar você. Porque você merece tipo, o esforço de todo mundo, cara, você merece demais. Então, rumo aos 100 mil, a um milhão, a gente quer essas plaquinhas aqui, ó, presas na parede. Beleza? Então, cara, um grande abraço aí. Tamo junto e bora pra mais, hein? Falou! Fala, botão! Parabéns, cara, primeiramente, parabéns pelos seus 10 mil inscritos aí Foi uma trabalheira do cão, dá né? até pra ver aqui, né? Pra chegar nesse passo aí, mas você conseguiu, cara E de grão em grão é o de papo, né? De fato, cara, eu agradeço muito pela oportunidade de poder estar presente durante toda essa trajetória aí Eu peguei metade da frente aí, mas é um sucesso, de qualquer maneira Então parabéns, tô aqui aparecendo milagrosamente Só pra gravar esse vídeo pra você, hein? Não importa, cara, valeu! Hoje estou aqui com uma visita mais do que ilustre. Hoje nós estamos com uma visita mais do que especial. Hoje eu estou com uma convidada mais do que especial. Estou com uma visita mais do que lustre. Hoje eu estou com a ilustre presença. A ilustre presença. Querido amigo Laender. Haroldo Torres, o Karine Lago. Professor Christian, nossa querida Vivi. Professor Asaf, Rui. Luiz, meu grande amigo. João Benito Savastano, minha cara, Juliana. Você conhece o mestre Oda do Excel?